A incubadora Estia é uma incubadora de base tecnológica que faz parte das incubadoras setoriais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi fundada em 2004 como um projeto de extensão do Instituto de Física e da Escola de Engenharia. Atualmente, ela é um órgão auxiliar da Escola de Engenharia. Como eu disse, faz parte da rede de incubadoras da URGS. A URGS tem seis incubadoras setoriais. E a Estia agrega as áreas das engenharias, da física, da química, pesquisas hidráulicas e das geosciências. Então, hoje, a Echa tem quatro institutos associados, que é o Instituto de Física, Instituto de Química, o IPH, e o Instituto de Geociências. Então, ela abriga os empreendimentos nessas áreas. A incubadora Echa, ela está inserida no ecossistema de inovação acadêmico da universidade, em parceria com outras cinco incubadoras setoriais, que atuam na parte de alimentos, informática, biociências, meio ambiente, impacto social, entre outras áreas, podem abranger, além das engenharias e as áreas que as nossas unidades associadas abrigam. Tendo em vista isso, nós fazemos parte, então, dessa rede de inovação, que contempla também o Parque Tecnológico Zenit, a CDTEC e toda a trilha de empreendedorismo e inovação que é oferecido para os alunos de graduação até a pós-graduação, e espera-se que, com essa trilha, as pesquisas possam sair dos seus laboratórios e que ocorra a transferência de tecnologia para que esses estudos agreguem na sociedade como um todo. Na AESTE, assim como nas outras cinco incubadoras setoriais da URGS, ocorre através de um edital unificado. Então, o primeiro passo é a inscrição nesse edital. A próxima chamada abre agora dia 1 de outubro, vai até o dia 31. Esse edital unificado, então, ele apresenta todo o instrumento legal das inscrições. Inclusive, em outubro, são realizadas alguns eventos para que os interessados possam saber os detalhes dessa inscrição, como produzir os seus documentos, tirar dúvidas. O primeiro passo do processo de incubação na Echa é essa inscrição de olho nesse digital unificado. Depois, se selecionados, ocorre o processo de pré-incubação, o primeiro contrato ele é de seis meses, renovável por mais seis meses, e o empreendedor ele pode fazer a contratação através do seu CPF. Então, nessa primeira etapa, não é exigido que a pessoa tenha uma empresa, tenha um CNPJ, porque é justamente nessa etapa que vai se validar a ideia, vai se verificar através das consultorias, acompanhamento, monitoramento, essa validação dessa ideia para que depois, até 12 meses, se verifique se vai progredir para incubação. Já o processo de incubação é um negócio que já passou por algumas validações, continuará tendo mentorias, consultorias, monitoramento, apoio total da incubadora para que se crie um empreendimento sustentável financeiramente com as questões da gestão e a questão do conhecimento teórico, como colocar esse conhecimento teórico no mercado. Esse período é de até 36 meses, até 3 anos. A incubadora Estia, desde 2004, ela já graduou 16 empreendimentos. Entre esses empreendimentos, todos eles de muito sucesso, mas a gente tem alguns destaques, como a Prosumir, a Elisius, a Herself, a Arbra e a Health Engine. A este possui um co-working no Prédio Centenário da Engenharia no Campo Central. Esse co-working tem disponível recursos, sutura, internet, computadores, uma impressora 3D para prototipagem rápida, quando eles estão aqui trabalhando, além de toda a questão do networking com o um ecossistema de inovação local, acadêmico da URGS, e as parcerias que tem com o ecossistema regional, nacional e internacional, com a questão, toda essa aproximação com o Parque Zenit, com a CDTec e de todo esse movimento dos docentes e técnicos administrativos que atuam nessas áreas da inovação da UAS. O espaço de coworking da ESCA funciona durante o horário, Disponível pelo Prédio Centenário, que é das 7 às 23 horas, de segunda a sexta-feira. Quem pode utilizar o COOR são os empreendimentos selecionados e os seus colaboradores. Além disso, estando aqui com o um contrato formalizado de pré-incubação e pré incubação, o empreendimento está no centro da cidade, tem todas essas vantagens de proximidade e outras coisas que é o Campo Central oferece: estacionamento, bibliotecas setoriais. Tudo isso para que nós tenhamos empreendimento que cheguem lá na ponta, na hora da graduação, eles sustentáveis e negócios inovadores para a sociedade.